Eu só comecei a pular carnaval em Salvador aos 20 anos, porque até então eu ia para os retiros espirituais durante o carnaval. Eu moro num bairro aqui, Cidade de Jardim São Paulo, que é bem arborizado. Lá vou eu com meu penivete suíço, vou olhando flores aí pela rua Você sabe, que eu saio também às vezes para passear, eu também gosto bastante, mas eu falo que eu mesmo posso estar roubando as plantas dos vizinhos. E daí eu fui, eu entendi que eu não queria mais continuar fazendo a meteorologia. Eu já tinha dado a minha contribuição.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 com a floresta em pé. Eu me sinto predestinada para falar do tema, até uso nas minhas palestras. Eu falei assim, olha, não estou aqui de bobeira, tô legitimada porque eu sou uma jacobá. Eu tá. nem fiquei brava quando eu soube que você namorou um cara que eu namorei. Quem? <risos> olha as relações do fundo do baú, atenção! <risos> A minha entrevistada de hoje nasceu em Salvador, na Bahia, no dia 16 de janeiro de 1971. Além de jornalista, como a maioria do público conhece, a Rosana é também advogada e escritora. São três livros lançados já. E como a gente sabe, de muitos anos para cá, ela vem focando na questão da sustentabilidade. A gente vai falar sobre tudo isso e, claro, ver quais objetos ela tirou do fundo do baú para mostrar para a gente. Rosana Jatobá, querida, que bom te ter aqui no fundo do baú. Lu, eu que agradeço o convite, estou me sentindo muito honrada. Você é uma jornalista e uma pessoa, uma amiga que eu admiro muito, desde os tempos né, que a gente se conhece, lá 20 anos atrás, acompanha essa trajetória, né? e aí você cativa, tem muito carisma, se expressa de uma maneira contagiante, então, para mim, é um prazer estar aqui. Ah, querida, muito obrigada. Prazer é meu estar aqui. Você citou esse período em que a gente trabalhou juntas, mais ou menos, né? mas foi na Bandeirantes. Você Sim. ainda estava em Salvador e foi assim que você chegou em São Paulo, né? ou não? Você veio pela Globo já. Eu vim pela Band, eu trabalhava na Band Bahia como repórter de rua. E aí tive o convite, na época do Paulo Henrique Amorim, para fazer o Jornal da Band. Vim para ser repórter dele aqui e para fazer o programa Dia a Dia, com o Tavinho, dia-a-dia dia News, também fiz algumas participações no dia-a-dia dia Revista, que ele vinha logo depois do News. Então eu vim Eita. um ano na Band como repórter, e daí a Globo me convidou para trabalhar. Verdade, verdade, eu também, dia-a-dia apresentei, dia, eu, Tavinho, Carmen, Cestari, gente, quem se lembra é. disso? Sabe Querida, que eu... competente, né? Sim, e você sabe que eu tenho também o baú da Lu, né, Rosana? Que foi de onde surgiu a ideia para fazer o fundo do baú, porque, é ao legal. contrário de você, que já me confessou que não é de guardar muita coisa, mas eu sei que você guarda coisas bem <risos> interessantes para nos mostrar, <risos> eu é. guardo tudo que você é puder. É legal. Então, no baú da Lu, teve um baú da Lu que eu falo justamente dessa época aí de dia a dia, Carmen Sestari, Tavinho, uma é. época... Boa, muito, muito bacana da vida, né? Quem lembra do dia a dia, o programa que eu apresentei na Band? Isso foi antes do ano 2000, ou por volta do ano 2000, vai? Não lembro direito. Você falou dessa sua vinda pra, da Bahia pra cá. E curioso, Sim. gente, a Rosana perguntou pra mim, Luciano eu tenho um objeto que é meio diferente, ele tá no meu jardim, que eu queria mostrar. <risos> É, será que dá? Eu falei, o que, que é? Ela falou, uma pedra, é um, é um cristal <risos> enorme, tem até a foto aí que ela tirou para a tá. gente. Eu falei, ah, Rosana, vamos pegar um objeto menorzinho para você poder mostrar aqui para a gente. Mas eu fiquei curiosa, por que, que essa pedra é tão importante para você, para você trazer da Bahia para cá, para São Paulo? Olha, é um quartzo, ah. ele tem mais ou menos 40 centímetros de altura e deve ter uns 30 de diâmetro e ele virou uma luminária. Eu comprei essa pedra na Chapada Diamantina, que é um lugar maravilhoso na Bahia, e sempre me inspirou muita energia, sempre me inspirou é, esse lado mais espiritualizado, que eu também gosto de cultivar. Então, eu sou do yoga, eu sou das leituras relacionadas a, ao budismo, e eu achei que seria mais um elemento para compor as minhas práticas, desde sempre que eu faço yoga, há muitos anos, e resolvi trazer. Então, toda vez que eu estou um pouco agitada, ou triste, eu fico observando o quartzo, e de alguma forma aquilo me acalma, me faz sentir que tudo é uma questão de impermanência, que se hoje está na tempestade, amanhã estaremos na bonança. Então, aceitar o fluxo da vida é importante. Ter elementos como esses, esses tipos de objeto, eu acho que fazem a ponte necessária para a gente se reequilibrar né, e se apaziguar. Então, eu trouxe. Foi difícil a logística, né? porque ele pesa muito, acho que mais de 15 quilos. Nossa. Mas está aqui no meu jardim, é um elemento lindo de decoração. Valeu a pena, né? Valeu Interessante pena. isso. Você tem essa coisa da, da espiritualidade. Eu sei que você já foi à Índia várias vezes, inclusive com a Abigail Costa. Ai. Querida amiga em comum, também jornalista, que já participou do Fundo do Baú, até vou deixar para o pessoal conferir a entrevista da Abigail, que foi muito, muito bacana. Assim que eu saí da Record, eu, assim, eu tinha que fechar um ciclo. Se eu vou para a Índia. E Isso eu, foi o quê? 2013. 2013. E eu fui com a Rosana Jatobá, a gente foi parar no Ashram, e maravilhoso, uma coisa de, de libertação mesmo. Você tem, então, isso muito, a coisa da ioga, pelo amor de Deus, no seu Instagram? Que Rosana, que... são muitos anos, então. São muitos anos. Eu faço vinyasa flow, né, que é uma categoria, uma modalidade do ioga, em que você conjuga permanência com fluidez dos movimentos. A prática do ioga não é apenas positiva para o corpo, né, porque abre os chakras para que você se sinta mais energizada, mais disposta, mais tranquila e plena. Faz muito bem para a alma, é uma forma também de você cessar o turbilhão de pensamentos, de preocupações que assaltam nossa mente, né? E realmente, para mim, é um bálsamo. Quando eu não pratico, eu me sinto diferente, angustiada, sinto que preciso preencher esse vazio que existe. Que bacana, hum. eu tô, estou tô louca para começar, é, para experimentar, e te vendo ali, dá vontade, a gente acha que não vai conseguir nunca aquelas posições, mas enfim, ah. são anos de prática, e como você falou, não é isso o mais importante, o importante é você estar tá ali praticando, aprendendo, né, é. ali, evoluindo pouco a pouco. Você, como boa baiana, eu ia perguntar se você virou budista, mas como boa baiana, ah imagino que você seja um pouco de tudo. Como é que é? A minha família é protestante da quarta geração de presbíteros, igreja presbiteriana. Eu fui educada assim, Lu. então Então, é, todos os domingos eu frequentava a escola dominical e às terças-feiras também o culto. Eu só comecei a pular carnaval em Salvador aos 20 anos, porque até então eu ia para os retiros espirituais durante o carnaval. Então, imagina, você viver numa terra né, que é marcada pelo sincretismo religioso, candomblé de um lado, igreja católica do outro, e ser ali protestante. Então, foi muito interessante, porque eu tive a oportunidade, sobretudo por causa do jornalismo, de conhecer várias vertentes, né? fazer a reportagem nos terreiros, nas missas, mas guardo e trago comigo os valores cristãos, do protestantismo, meu avô já era presbítero, meu tataravô também. Mas o budismo, eu não encaro como uma religião, eu não tenho assim rituais, eu não frequento nenhum tipo de instituição, eu apenas me interesso pela literatura budista, ela me toca profundamente e acho que vale para qualquer pessoa, independentemente né? se ela é cristã ou não, eu acho que é um grande ensinamento de vida.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 E curiosa mas ainda para ver, então, aí que objetos você separou para mostrar para a gente, você pode começar por onde você quiser, Rosana. Eu quero começar mostrando é, uma colcha de crochê feita pela minha mãe, Dona Gigi, uma mulher muito especial, que faleceu há dois anos. Ela deixa muitas saudades, é uma mulher inspiradora, muito pacífica e muito sábia. Quando eu estou numa situação, duvidosa, ou me sentindo angustiada, preciso resolver algo, eu fecho os olhos, chamo a presença dela e peço, mãe, me oriente, que eu sei que sempre vai vir a palavra mais assertiva, mais acertada. Então, ela faz crochê, ela fazia crochê, várias peças, vestidos, que eu tenho de repente, te mando até a foto, e eu tenho aqui em casa essa colcha, ó, feita, que ela, por... feita por ela. Feita por ela. Oh, vou aproximar para você ver um detalhe, a beleza do ponto da dona Gigi, a simetria, a perfeição. Que coisa e eu linda! Me lembro, quando eu vejo essa coxa, ela é enorme, ela cabe direitinho aqui na minha mesa. É, eu me lembro dela sentada na cama do quarto. Era o único quarto da casa que tinha ar condicionado, em Salvador. <risos> então os filhos se reuniam em torno dela para ouvir as histórias da família também da Bíblia, no chamado culto doméstico, e ela sempre fazendo esse crochê, e conversando e tal. Então, é uma imagem assim que está fixada na minha memória e que me enche assim de muito orgulho por ela ser essa mulher muito especial, uma mulher culta, uma mulher também que cuidava do lar, né? Era, sabia fazer tudo e passou todos esses ensinamentos para os filhos. Então, assim o primeiro objeto é em homenagem à dona Gigi, minha Você mãe. aprendeu a fazer crochê também? Você tem essas eu habilidades, tenho... esse gosto? Eu aprendi, aprendi a fazer tapeçaria, crochê, a cozinhar, é aquela família baiana prendada, né? Já posso casar, é. <risos> mas eu não pratico, Lu, não tenho muita paciência, prefiro me dedicar a outros hobbies, mas é. aprendi sim. O então, tempo antes... é outro hoje, né, Rosana? Isso é uma coisa também é, muito incrível, como em poucos anos, em poucas décadas, né? a gente está falando de 40 anos, como tudo mudou. Antigamente as pessoas tinham esse tempo, essa tranquilidade para fazer um crochê, tá? hoje não, a vida é tão louca, é tão rápida, é tanta coisa acontecendo, Sim. que a gente não, não, não, nem se permite ficar parada ali uma, duas horas fazendo um crochê, né? Pois é. Mas para muita gente é uma terapia, né, Lu? Porque realmente exige concentração, e a concentração é muito importante, né? você realmente, quando você se foca, você acaba cessando esses pensamentos que assaltam sua mente. E é importante porque pensamentos negativos, ou então vindos de muita preocupação, medo, angústia, acabam desenvolvendo emoções que são muito prejudiciais para a gente. eu acho que é uma coisa interessante, quem gosta do crochê, eu a recomendo. Minha nem mãe sempre foi uma mulher muito pacífica, muito plena, muito sensata. Eu não me lembro de observar, ter observado nenhuma situação em que ela demonstrou assim, instabilidade, sabe? Ela passou muito essa firmeza pra gente, firmeza de caráter, de valores e de comportamento. Claro, né? Dois anos é muito pouco. Eu perdi a minha, vai fazer seis, eu nem acredito que já vai fazer tanto tempo, né? porque parece que foi ontem, né? É. A... a... Enfim, a, a falta que faz é sempre, né? Mas, é, e também me orgulho muito da minha mãe, né? Admirava e admiro ainda muito a minha mãe. O que, que você acha que ficou dela em você? Olha, é, ela gostava muito de plantas. Eu tenho fascínio pela natureza. Eu adoro flores, outra coisa também. Ela passava na rua colhendo flores. Eu moro num bairro aqui, Cidade de Jardim São Paulo, que é bem arborizado. Lá vou eu com meu canivete suíço colhendo flores aí pela rua. Você sabe que eu saio também às vezes para passear, eu também gosto bastante, mas eu falo, meu Deus, não posso estar roubando as plantas dos vizinhos. Você está confessando, então. É patrimônio público, você pode sim. Você está na calçada. Mas é isso eu herdei, esse amor pela natureza, pela horta. né? A gente tem uma casa lá em Taparica, na Bahia, e ela comprou o terreno do lado só para fazer as plantações dela. Uau! Então, ela era uma mulher muito ligada à natureza, acho que eu herdei isso. Eu, eu herdei também o gosto pela moda. Minha mãe tinha assim, um olhar muito apurado, sabe? Eu abri o guarda-roupa dela e vi, ela usava uns pijamas de seda, umas blusas já com aqueles cachimir, sabe? Ela tinha assim, um olhar muito preciso para o que era realmente eterno. Ela não era fã dos modismos. Isso foi interessante, um legado que eu trouxe, e hoje eu consigo bater o olho e saber o que é bom, o que vale a pena comprar, onde vale investir meu dinheiro, sabe? Ela gostava muito de se vestir assim. E ela também lia, gostava de se interar com as revistas, era uma mulher que tinha esse olhar. Também muito conciliadora, não gostava de briga, era uma mulher que não suportava injustiça. Eu lembro que uma vez... Ela viu na rua um policial abordando uma adolescente, ela se meteu no meio. E uma outra situação, ela era muito solidária, humana, muito boa, generosa. A gente estava em casa, de repente ela chega com uma criança de uns seis anos, um menino, bem pobrezinho, e disse, hoje, o agora esqueci o nome dele, vai dormir com vocês. E a gente tomou aquele susto, mas como assim? Não, ele estava perdido na rua... Está muito tarde, não vai dar tempo de eu levá-lo agora ao juizado de menores. Amanhã, então, eu levo, mas hoje ele dorme aqui com a gente. Tamanho de desprendimento, sabe? Então eu trago muito isso comigo. Acho que esse é um valor que eu tive a sorte de, de testemunhar e quero levar comigo como um legado da dona Gigi, né? Porque a gente, daqui desse mundo, não leva nada, né? E o que a gente realmente é o que não o que a gente acumula, mas o que a gente consegue espalhar. E ela espalhava muito amor. Tanto essa história é tão incrível, Lu, que uns 10 anos depois, chega um rapaz lá em casa, bate na porta e diz assim, a senhora se lembra daquele menino que a senhora acolheu, que estava na rua? Pois sou eu. Estou estudando enfermagem e vim aqui só lhe dar um abraço, lhe agradecer. Uau! Então, para você ver né, como, como a vida ensina e como é importante a gente realmente focar nesses exemplos. É. Então, eu poderia passar a tarde inteira aqui com você, é. lembrando dela, né? Cozinhava, menina, banqueteira de primeira. Nossa, que tudo que você pode imaginar. Lá em lindo. casa também, todo mundo que chegava almoçava. Às vezes eu descia assim para a sala e via uma pessoa, quem é essa pessoa? Ah, não sei, é amigo do seu pai que veio aqui e tá? tal. Então é muito casa cheia, enfim. É. <risos> coisa boa, boas lembranças, né? É isso que eu, isso que vale a pena, né? É isso que fica, é isso que vale a pena. E é isso que faz a gente ser grato, né? Por tudo, que, tudo de bom que já viveu. É isso que a gente procura trazer aqui também no fundo do baú, Rosana, porque, como você disse, a gente está tão preocupado no que está por vir, né? No futuro, etc. Antecipar as coisas. E deixa, muitas vezes, de olhar para trás e ser grato a tanta coisa maravilhosa que é a gente teve o privilégio de, de viver e de experimentar, né? Pode seguir agora para o próximo objeto que você quiser. Eu separei aqui duas joias. Uma delas. Eu herdei da minha vó paterna, Dona Rosentina. Ao contrário da avó materna, que minha avó materna, mãe da Dona Gigi, era uma mulher muito simples, de origem muito humilde, perdeu o marido quando a minha mãe tinha dois anos de idade. E aí ela precisou trabalhar, fazendo faxina, fazendo doce, costurando foi uma mulher que lutou muito para sobreviver e educar minha mãe, né? Mas ela não era uma pessoa, assim, de um... muito sofisticada. Já a minha avó paterna, dona Rosentina, já era uma mulher, assim, mais vaidosa, sabe? Uma mulher, assim, linda e tal. E aí ela me deixou esse... de presente. Ai, que lindo! É uma aliança, né? Uma aliança. Uma aliança de brilhantes, linda. A minha avó morreu aos 86 anos, isso tem mais ou menos uns 25, por aí. Hum. É, não sei exatamente quantos anos, mas ela era uma mulher muito discreta e muito respeitosa, uma presbiteriana, ser uma mulher muito correta, sabe? Eu, eu me lembro de ter algumas situações em que ela me ensinava assim, olha, não pode comer de boca aberta, você tem que fazer isso assim com os talheres, as mãos você pousa assim na mesa, não Bom, pode. Os né? é, bons, <risos> né, bons, bons modos, né? Os bons modos, exatamente. Ela você tem que saber entrar e sair de qualquer lugar. Eu por um tempo, né, adolescente rebelde achava aquilo uma besteira, dizer, ai, quanta futilidade e tal. Mas depois eu fui entendendo, né, que você pode né, é, se revestir dessas ferramentas para saber utilizar onde, é, onde são necessárias, né? Às vezes, de fato. Né? É, é, é um respeito, inclusive, que você a uma outra pessoa. Né? Sim. Saber... Agora, você sabe que, aproveitando esse papo de, de família, de, de avós, de onde é que veio esse seu nome de árvore, jatobá? Ah, menina, então, olha, a minha família veio para o Brasil em 1584... É, nós éramos da Pení Península Ibérica, né? Ah, e viemos fugindo da Inquisição. É, judeus, né? novos cristãos. Como muitos brasileiros, né? Pereira, Carvalho, Oliveira, vários aqui no Brasil, essas famílias, com medo de serem punidas por serem ju uma família judaica, né? Elas adotaram nomes de acidentes geográficos e de árvores. Eu tenho Carvalho. Você é, com certeza, lá atrás. A sua família era judia, fugindo aí da... Menina, da, assim, da inquisição católica. Mas você né? conseguiu voltar lá nos 1500 para achar essa família sua? Meu pai é um cara muito curioso, né? Muito culto. E ele fez a pesquisa, doutor Jatobá. Uau, legal! Então, é. talvez, bom, o jatobá acho que tinha aqui, né? Lá, certamente... É, o, o jatobá é uma árvore brasileira? Você que é especialista em sustentabilidade? Sim, é uma árvore brasileira. E é a árvore que mais sequestra carbono da atmosfera. Herminéia uhum. o nome científico. E é de verdade, sabia? Eu, eu me sinto predestinada para falar do tema, até uso nas minhas palestras. Falei assim, olha, não estou aqui de bobeira, estou legitimada porque eu sou uma jatobá. <risos> É, de pre mesmo, muito bacana. É. Uhum. E outra aqui, ó, Lu. Esse aqui, ó, é um colar. O pingente, eu vou aproximar para vocês verem. O pingente tem a Lari e o Benjamim, tá vendo, ó? Os dois bonequinhos, sim. Os dois bonequinhos, meu casal de gêmeos, Lari e Benjamim. Hoje eles estão com 11 anos, né? Daqui a pouco estão chegando aí da aula. A turma do Jornal Nacional, quando eu fazia o mapa tempo, né, gravava no estúdio. Quando soube da minha gravidez, eles se reuniram, se cotizaram e compraram essa joia para mim. A gente tem acompanhado o crescimento, né, da barriga, né? Tá quase cobrindo o mapa. Eu guardo com todo carinho, uso sempre. As crianças adoram quando saem exibindo assim a foto dos, a imagem dos gêmeos, né? Então assim é uma demonstração de muito afeto, de muito carinho. Uma turma que foi muito importante na minha vida. Apesar de você se lembrar com carinho e emoção dessa fase desses colegas tal, você bom enfim depois você teve uma trajetória você saiu da Globo você foi passou por outras emitor... emissoras uma passagem pela Rede TV tal você se arrepende de algum desses movimentos que você fez você se arrepende de ter saído da Globo eu sei que essa é uma pergunta frequente que fazem para você e eu acrescento você quer voltar é, é, para a TV, para ficar ali se dedicando exclusivamente à TV, hoje você está na rádio, na rádio CBN, tem lá o seu programa há bastante tempo já até, né? estava na Rádio eu... Globo, agora na CBN, você está há alguns anos já na rádio, mas a TV, você tem ainda essa aspiração de voltar? Olha, quando eu cheguei para o meu chefe na época, com uma editoria de sustentabilidade pronta, projetos escritos, tudo bonitinho, é, não havia interesse na TV aberta em divulgar as questões relacionadas à sustentabilidade. Então, o conteúdo era mais relacionado a uma sacolinha plástica, alguma coisinha assim, mas não havia um mergulho profundo sobre esse tema. Então, eu entendi ali que a TV aberta não seria o lugar onde eu poderia explorar tudo o que eu aprendi no mestrado na USP sobre sustentabilidade, né? gestão e tecnologias ambientais. Tava muito ávida por isso tanto que saí escrevendo, no meu primeiro livro eu escrevi exatamente pensando ali nos temas mais importantes e tal, e daí eu fui, eu entendi que eu não queria mais continuar fazendo a meteorologia, né? esse foi o ponto central ali da, da discussão, que eu já tinha dado a minha contribuição, né? um quadro super importante, mas eu tinha outras aspirações, eu estava completamente apaixonada pelo tema só enxergava isso. E fui buscar em outros veículos uma forma de colocar todo esse conteúdo, esse conhecimento para fora, né? No GMT, onde fiz um programa O um Mundo para Chamar de Seu, com foco em sustentabilidade, o meu próprio portal que eu fundei, o Universo Jatobá, os três livros que eu escrevi, todas, todo o trabalho que eu desenvolvo no mundo corporativo e a rádio. A rádio, para mim, foi um veículo pelo qual me apaixonei, porque a essência da rádio é uma coisa impressionante, né? quando a gente se entrega, não é qualquer pessoa que faz rádio, eu confesso que mesmo tendo muita experiência em TV, foi difícil, por isso que admiro muito quem é do rádio, pelo jogo de cintura, capacidade de improviso, precisa ser uma pessoa que de fato tenha substância, que você entrevista o presidente agora, Daqui dois minutos você vai entrevistar uma pessoa comum que tem pouco a dizer e você precisa ali extrair dela o melhor, né? Então, é um veículo fascinante. E você me pergunta se eu gostaria de voltar. Eu posso dizer que hoje, falando sobre ESG, que é esse sistema que busca as melhores práticas sociais ambientais e de governança do setor privado e do mercado financeiro, é um tema que me deixa muito realizada eu enxerguei que ele ia tomar o mundo há cerca de três anos, comecei a estudar com a afinco, e hoje, nossa, eu, eu tenho um prazer tão grande de falar sobre essa agenda, na TV aberta também não, não existe interesse, porque é algo de nicho, é algo mais específico, voltado para um determinado público. Então, assim, claro, se houvesse interesse de alguma emissora aberta para falar desse tema, seria incrível, né? Porque quanto mais gente você consiga alcançar, maior será a mudança. Mas eu estou muito feliz, viu, Lu, de falar sobre SG. É, sou muito chamada para os eventos, né, para as consultas. Eu acho que eu consegui construir assim uma plataforma muito interessante de disseminação desses conceitos. Tá bem assim, né? Maravilhoso, ótimo. Você bem em sustentabilidade, com foco em SG. O meu chefe é um cara com a mente muito aberta. Foi ele que teve a iniciativa de me convidar para fazer, porque ele é um cara visionário. Então, acho que os outros líderes da mídia devem se inspirar nesse tipo de gente: Frederico Frederic Zogari Cachá e o Pedro Leite. Maravilha, está dando isso aí: créditos a quem merece. Né? Parabéns é? a quem abre as portas para novas ideias, aposta. É. É, é, é, em, em novas ideias, em novos conceitos, em novos olhares, é, é importantíssimo isso, sem dúvida alguma. Os três livros, eu comprei o seu infantil, foi o segundo, né? Leção Jatobá, para para ecoalfabetização. Perfeito, muito, muito bacana é. o livro, dentro dos eu... meus sobrinhos. Oh, pois é, eu, eu fiz, escrevi inspirada, no exemplo aqui em casa, Lara e Benjamin são os personagens, né? Porque... A escola em que eles estudavam já tinha muito esse conceito, né? essa preocupação com o meio ambiente. Então, dizia, mamãe, fecha a torneira, senão vai acabar a água do planeta. Mamãe, vamos separar o lixo. Mamãe, eu quero comer da horta. Aí eu falei, nossa, gente, eles chegam para mim com essa demanda. Então, essa geração que está surgindo, né, ela já vem muito mais consciente, já vem com um chip diferente. Foi aí que eu escrevi a coleção, são sete livros, sobre os temas mais comezinhos da sustentabilidade para essa criançada aí. E depois, o ah, terceiro livro chama Atitudes Sustentáveis para Leigos. É um manual com dicas importantes para ter um estilo de vida sustentável. É daquela série americana For Dummies, né? e que eles me convidaram para fazer a versão brasileira. Super bacana, super interessante. É. Falando nesse, nesse assunto de uh, sustentabilidade, meio ambiente...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 Falo, né? ah, eu sei, você falou de indignada, eu tenho aqui o quadro né no, no canal, é indignada, é por isso, é por essas, essas e muitas outras, né? Mas vamos seguir, vamos para o seu último objeto, que eu sei que tem, tem um pouco a ver com o que a gente já falou, e, e que é isso, é um significado muito importante que você leva para a vida, como um, um estilo de vida, né? Você mencionou essa última viagem para a Índia, com a Biga Costa, Big, minha grande amiga e irmã, nós fomos para o Mashram, em Kerala, no sul da Índia, para ouvir a Ama. A Ama é uma grande líder espiritual, e ela tem um trabalho também humano, humanitário, muito lindo, de educação, de saúde das populações menos favorecidas. É uma mulher extraordinária que abraça as pessoas, né? ela é conhecida por esse abraço. Ela é homenageada por grandes líderes, né? é uma mulher, sim, uma santa, assim, uma grande líder, eu tenho muita admiração e respeito por ela. E tem um outro objeto que para mim também faz parte, né, de todo esse arcabouço espiritual que eu cultivo, que é esse Shiva aqui, ó. Eu vou tentar aproximar para vocês verem, tá vendo? Lindo, hein? grande. É, é grande e ele inclusive, Lu, ó, ele tem sete coroas. Ó, você vai retirando cada uma delas, e ele é todo cravejado com algumas pedras. Preciosas. Ele é, um, ele é um Shiva do século XVIII, que foi confeccionado no Ceilão, que morou em Paris durante muitos anos, e daí agora está aqui em São Paulo, comigo. Estou cuidando Uau, bem dele. Que peça <risos> incrível, né? Que peça incrível. É, é realmente. É Você uma trouxe... Você trouxe de Paris, onde é que você encontrou ele? Não, eu aqui no antiquário, aqui no Brasil, mas ele ah, tá. eu, eu, um pouco dessa trajetória dele, né? Entendi. O Ceilão é o antigo, é o atual Sri Lanka, né? Exatamente, é. Que mudou de nome. Nossa, que, que é. coisa, que E essas coroas significam o quê? São sete coroas. Eu já tentei buscar o significado, tentei fazer uma pesquisa, mas eu não consegui encontrar nenhum, nenhuma informação. Inclusive, quero. Se alguém souber aí, né? Pode mandar para você essa explicação. se é souber, bem, tá bem agora? É uma que em cima lindo. da outra. Ah. É, é, se, se alguém souber, é deixa legal. aqui nos comentários, nos comentários pra gente. Uma é. peça ali. Lind... Você tem essa. essa você falou já que não trouxe de Paris, mas você tem essa, essa, esse costume de viajar e trazer objetos, alguma compra especial assim, ou você gosta de, de viajar leve? Olha, eu fui para a Índia com compromisso por estar indo para o Mashiram, né que você se desapega de tudo, de não trazer nada, mas também entrei no antiquário lá com a Bíblia e minha filha trouxe algumas esculturas que é uma escultura em cedro de uma mulher com os braços abertos, está aqui na minha sala. né? Alguns vasos também antigos de cerâmica, com aqueles, aqueles arabescos indianos que são lindos. Foi algumas vezes para a Índia? Só uma vez. Ah, essa vez com a Abigail, mas pretende voltar, claro, né? Muito. Quero conhecer o Rajastão, deserto, pelas cores, quero conhecer. E agora sim, é... Tem que saber para onde vai, né? porque é um país assustador. Dependendo da região, pode não ser algo assim muito agradável. Eu vou com essa pegada mesmo de fazer yoga, de fazer meditação, as abluções, de entrar no clima da espiritualidade. E quero conhecer também um lado rico da Índia, né? Os, dos marajás lá, dos palácios, e tem muita curiosidade. A Big está planejando ir comigo. Quero conhecer o Butão que eu acho que é uma energia oh, incrível. Oh, né? Lua nessa, hein? Vou com vocês. Estou o vinho, né, Lu? Estou né? dentro. Estou dentro. Tudo dentro. Bem, porque tem umas amigas assim que Ai, não como isso, não como aquilo, só você foi em hotel cinco estrelas, comigo não tem isso. A gente vai para onde foi, está tudo bem. É, né? mas na Índia é meio complicado. <risos> na Índia você tem que saber muito bem onde você come, né? Não dá para comer na rua, <risos> né? Na Índia, é, né? <risos> Olha, espero que saia essa viagem para você, para vocês, para nós, que eu me incluo é. aí. Vou adorar. É. É, adorei, adorei o seu fundo do baú, adorei os seus eu objetos, conhecer mais de você. engraçado você ver, a gente se conhece há tanto tempo, e essas histórias suas eu nem imaginava, adorei, muito mesmo. Obrigada é. muito. Eu nem fiquei brava quando eu soube que você namorou um cara que eu namorei. Quem? <risos> Olha as relações do fundo do baú, atenção! Quem? Quem? Ele, não, não. Ele Lu, não está mais aqui para confirmar a história. Ele foi embora muito precocemente o Casa Grande. Sim, sim, é, nossa, né? o Casa Grande. Mais... Espero que não tenha sido na mesma. <risos> não, não, não, não! Você foi depois. Ah, mas é, o Casagrande, uma pena Um rapaz maravilhoso Morreu aos 35 é. anos, se não me engano, né, Rosana? De um, de um câncer no cérebro Que história né? É Ah, mas que bom, eu fiquei feliz Obrigado, obrigada Obrigada, é, né? <risos> oh, Obrigada, parabéns pelo seu trabalho é, Você vê, né? Esse momento em que a gente olha para trás e resgata o que a gente viveu é um momento que traz assim, muita, muita paz, muita tranquilidade, porque a gente se dá conta do que a gente construiu na vida, né? Então, na hora que a gente estiver meio perdida, assim, estável, lembrar de tudo que a gente já passou e de como a gente chegou até aqui. Eu acho que isso é um, um bom combustível para seguir, seguindo aí na vida. Então, um beijo para você. Querida, boa sorte. E a gente vai se falando. Igual, igualmente, muito obrigada mais uma vez. Adorei, concordo com você plenamente. Fico feliz que esse programa provoque isso nas pessoas, ao ponto até de você fazer essa colocação aqui. A ideia é justamente essa. A gente tem muito que agradecer sempre, todo mundo, por mais difícil que tenha sido a vida. Já houve momentos muito bacanas e a gente tem que se pegar neles, e como você disse, para ser um combustível para ir adiante e viver coisas ainda melhores. Tudo de bom, um beijo. Beijo, querida. Beija, tchau. Tchau, gente. Gente, que delícia e... esse papo com a Rosana Jatobá. Quem você gostaria de ver no fundo do baú? Quero que você deixe nos comentários também. E não preciso nem te pedir, né? Compartilha esse vídeo, deixa o seu like, é super importante para o canal ser visto por mais pessoas e se você quiser pode ser um membro do canal também, contribuir ser um parceiro meu aqui do fundo do baú mensalmente você vai ter encontros comigo, encontros online vai participar do nosso grupo no telegram vai assistir aos vídeos às entrevistas antes de todo mundo uma série de vantagens que você confere clicando, seja membro muito obrigada pela companhia mais uma vez, a gente se vê no próximo fundo do baú <risos>